Olá, aqui é o Daniel e esse é mais um vídeo sem frescura. Sem frescura por quê? Porque é um vídeo sem edição, um vídeo gravado no celular para economizar o meu tempo e o seu também em apenas um minuto. Hoje eu quero falar sobre coisas que motivam as pessoas. E o que me motiva é porque eu estou gravando esse vídeo aqui em frente a essa piscina aqui, porque eu sou muito motivado por piscina, eu gosto de nadar, eu gosto de pegar sol, eu gosto de ambientes tropicais, isso me motiva, isso me deixa muito, muito, muito, muito alegre. Eu não sei você, mas às vezes é muito comum é, ver as pessoas desmotivadas por N motivos. Pelo emprego, às vezes devido, sei lá, a um relacionamento, a família, enfim, uma série de coisas. E a grande questão, na verdade, é você pensar na sua missão de vida, pensar no porquê você está aqui. Porque você não existe para ficar chateado, você não existe para ficar é, desmotivado, você não existe para ficar triste com as outras pessoas. Você existe para realizar algo muito, muito, muito maior. E quando você se conecta com isso, quando você pensa nisso, quando você acredita nisso, você consegue encontrar a motivação para realizar aquilo que você precisa fazer. Se você anda um pouco desanimado, se você não sabe exatamente é, como encontrar motivação, Vá para um lugar onde você se sinta bem, vá para um lugar onde você se sinta relaxado, energizado. E você se sinta literalmente motivado a fazer com que o seu dia seja muito, muito diferente. E passou uma criança correndo aqui, ela deve ficar muito motivada porque aqui tem um parquinho. Ela está brincando ali no parquinho e tal. E com certeza ela fica feliz de estar ali, né? Então, encontre seu lugar que você se sinta motivado para que você possa recuperar suas energias no seu dia a dia. É isso, esse foi mais um vídeo. É Um grande abraço a mãe dela tá ali. É, aqui vai passar aqui. Tchau. Tchau. É isso. Então se inscreve aí no canal, um grande abraço e falou, tchau, tchau.